Ô oh, Tess, você tá tranquila? Tess. Você tá bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui! Por aqui chegamos ao telhado! Otess. Oh, vai com calma. Pera de... Será que tem um. alguma coisa especial aqui? Claro que não! Ô oh, Joe, eu não pisaria ali se fosse você. Vamos voltar lá e seguir a Tess. Porque a Tess. É quem tem a sabedoria suprema para guiar o caminho nas gameplays, hein? Vamos ficar esperto. Anota isso no caderno de sobrevivência. Tá rolando altos prédios aqui. Até os prédios estão tá com sintomas de estar tá morto, hein? Jogue... Temos que atravessar. Já... Tá ali. Ó, já tem é um, pedaço, um Pedaço de pau aqui já. Ó, pica, pica no amor. A gente vai ter que colocar essas tabuetas aqui. Será que dá pra testar? Nem esquece disso. Ô, Tess, tá afim de pegar madeirinha aqui não? Pressione triângulos. Rapaziada, o, o, o Joe ah. vai quebrar isso aí. Ah, beleza. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco. Tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o um máximo. Vamos, por aqui. Ei! Vamos rápido! Ele está curtindo a Ellie. Ele está se pagando de, de durão? Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. No final das contas, ele tá curtindo a Ellie, hein? Vamos ficar ligado. Beleza. É depois da esquina. Vamos. Continua, garoto. Depois da esquina. Pois é, vamos quebrar a esquina ali rapidão? Uhum. Vamos ver se esse jogo é pilantra Não. Não me parece que há itens secretos Que você tem que ficar vasculhando muito os, os itens são bem visíveis E são bem em locais Já que você tem que passar por eles Não, hum, nada, meu irmão Ó oh. é, onde tem coisinha amarela São locais específicos Ó, ó Não sei se você percebeu, mas sempre tem uma, uma esquina amarela no game você tem que ficar esperto ó oh, e voltar para O Cabrinha lembrou de 30 anos atrás que ele jogou o game Ó, oh, tá rolando uma carta aqui de só porque o Cabrinha falou que não tem item escondido mas rola aqui uma cartinha aí, ah, dois é tiros hein ele tem um o dos vagalumes no braço baseada informação importante é, Rapaziada, todos mortos quando chegarmos não vão estar mas como você sabe eu sei disso vai ficar tudo bem Passeada, tá. momen momento sinistro hein tem que ficar. Ó. Oh. Eles vão, vão simplesmente pular. Subam e pulem. Rapaziada, coisa boa do game. Dá pra enxergar, já é uma coisa Pula boa. Nessa. Quase lá, Rapaziada, aqueles dois tiros ali fez o Caverninha ficar meio com o pé atrás de investigações. É game, mas é pelo jeito que o Carmeninha falou mesmo P Pode rolar dois tirinhos Ou uma coisinha ali e outra aqui Mas o game Sempre é específico em termos de Deixar itens tá rolando uma piscininha verde aqui? É, só pra deixar claro Eu não sei nadar Parece que é raso Do lado direito, me segue A está ligado Em tudo Que bom que a Marlene contratou vocês Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas eu tô tentando agradecer. É claro. Pois é, tá rolando uns um pavão mágico ali? É o quê? Já chegamos aqui na Massachusetts. Masa Masa Chute Masa Chute Masa Chute Masa Marino. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts. State Masa House. Vamos cair pra dentro? Vou confiar que não tem item ali e vou chegar já bicuda na porta.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 Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que é Não, nós somos é assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa a sorte ia acabar, cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não me... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Oh. Opa, né?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 Que fizemos isso para oh, nós? Deixamos ela morrer. Para fica perto de mim. Temos que sair. Oh, Rapaziada, somente fazer mais um. Rapaziada, o cabernet tá triste. hein? ele, altamente curtia a Tess. Beleza, ela era nossa mestre do caminho. Nada engraçado. Vamos colocar outra arma que eu curto mais outra arma. Coloca essa aqui que é mais do amor. Carrega, hein? Rapaziada, não curti. Puta que pariu, eu também! Vamos carregar outra arma também? Vamos ver. Ó. Tem que carregar as duas. Eu, o jogo é pilantra. Ó. Com as duas armas já carregada <risos> Vamos pegar outra. Lembrando que a gente tem qualquer monoflogs, hein? Ao ela ela achei... matou dois dos meus homens. Entendido. Você deve liga a porta. Você venha comigo. Rapaziada, pegaram a tese, hein? senhor. Rapaziada, pegaram a tese. Rapaziada, não curti, hein? Não curti. Eles vão chegar logo aqui. E aí, pra onde que a gente sai, jogo? Pega o pano. Aqui tá fechado. Passamos. Temos que sair. É aqui, ó. É aqui. Rapaziada. Repetindo. Não curti nada. Nada. Flipa. Ô, Joe, quase cai pra dar um pulinho velho desse. Rapaziada, acho que é escopeta, hein? Não, é um rifle, tio. Quase uma escopeta. É quase. o que adianta ter uma arma de, de precisão se o, se o caverninha tá vesgo no, no controle aqui? Aí você ferra comigo, hein, jogo. O caverninha precisa de uma escopeta. aí o jogo fica legal. Beleza. Vamos continuar por esse caminho aqui. Se o jogo deu arma, vocês já estão ligados, né? Vamos bicar os lock. a gente vai ter que ir na furtiva. Tem muito lock aqui. Vamos olhar o corredor. Você. Procurem por ali. Rapaziada, vamos na furtiva por aqui. Espero que esse seja o caminho. Acho que a caverninha tá encurralada agora, tio. Vai rolar. Fica um... comigo, vem. Vai ter que rolar um tirotex aqui, pelo jeito, hein. Pera aí, jogo, peraí, aí. Ó, pera oh, gelo na espingarda. Rolou um gelo na espingarda? Oh, Ô tio, não é essa espingarda tá não. Amado. Ah não, é a espingarda, hein? De... Nossa, que, que zoinho! Campeão. Ô jogo, aí tem, tem muito Loki. Pai, o cara já achou. É cara, fazer e, porra, fazer <risos> o jogo. Sai daí! Ah! Nossa senhora, tio! Pera aí, peraí, que eu sou lutador de Kung Fu! Isso! Isso! Nossa, dá um beijo nele! Be Deu um beijamês. Louco. Ai, é furquilha, tio. Pera aí, peraí, aí, pera aí, eu tô, tô carregando. Até, até que tem tá no bem nos tiro aqui, tio. É oh, bora você correr, Baixa, Abaixa, Joe, abaixa. Tem um lock aqui, ele vai vir primeiro. Como é que é? Tem mais? Car Sim! <risos> carrega isso aí, tio. Carrega. Vamos bicar um por um, tio. Aqui não tem, jeito, não. Rapaziada, vamos tentar manter a só agora, mas esses caras são policial, tio É inteligência já superior ao do zumbi Locks. Ó, ó, ó, já temos 50, tio ah, 45 em jogo Tem como fazer um desconto não? Promoção? Ó, ó, ó, ó Ai, vai levar, tio Ó, ó, ó Já cai, tio Ai, já é o UFC, tio Nossa oh. senhora! sim oh, butinada Demos uma butinada no zóio ah, vou ter que ligar a luz aqui, senão vocês não vão vamos enxergar sair. nada do game Só que tem mais um lock aqui, hein Tem mais um lock, o caverninha tá ligado Só que o caverninha não tá usando essa, uh, O poder spider dele É bom a gente usar esse Ó Vamos achar esse último Esse último lock por aqui, hein Ó, ó, vamos picudar esse aqui Pode largar esse trouxa, só pra gente mostrar Quem que manda no setor 12 Vamos, Carminha, pra economizar? Ele tá aqui perto, tio. Beleza. Faz barulho não, hein? Vamos na moral. Esse local altamente grande. Ó, oh, ó. Oh. Será que é por aqui? Ah... Ó, oh, ó, oh, vamos pegar um. Pau do amor, escorrega. O que você tá fazendo? Como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Rapaziada, é outra. Olha ali, tio. Fica abaixado, oh, não sei quantos são. Tem altos. O oh, meu tem o monoflóvis em tem o para atacar os Loki, mas não tem nenhum pedaço de, de pedra ou algo parecido. Vá tomar no caneco fazer eu, eu vou pegar isso aqui. Os cara aparecer Dá uma de Loki achou o jogo. Já viu aí? Você cai, jogou, jogo. Oh, pegou hein? Tá mentira em jogo. Varou o olho do cara. Betula bala, essa, essa arma aqui é boa Será que os caras da volta, tio? Será que eles têm inteligência Beta. Ô, louco o jogo At Atrás! Ai, vai levar? O UFC, tio, paulada Olha, ah, a perninha Olha aí, tio Beleza, tio Treinamento com o Anderson Silva e tudo mais tio. Beleza, tá rolando uns lock aqui Ó, oh, o L Vão dar a volta e pegar o loco por trás Aproveitar que o UFC tá rolando forte Onde você tá, filha da puta? Achou, tio, achou? Aí, aí, leva tirinho na bola Leva, leva novinho Beleza Rapaziada Vamos ficar esperto nesse sentido Spider, ó, oh, ó, oh, tem um lock aqui Jogo. O caverninha tá moscando também, hein, caverninha? Você vai, vai mostrando o zóio? Ô, <risos> oh, louco, ele! Avisa antes que eu. Nossa, o de pau na mão ah, do já é. quebra logo a mureta dele. Peraí, peraí, peraí, jogo. Peraí. Pera pera <risos> você vai levar. <risos> Nossa, doeu. Doeu no pescocinho? É bom você ficar esperto. Rapaziada, arrebentamos a banca toda Caverninha Moscou Mas estamos vivos Ó, a primeira vez que o Caverninha vai saborear um chocolatinho desse aqui Vamos, ó, apreciar o Mano Joe comendo isso aqui O Joe, pega o chocolatinho aí não. Ô Joe, você não come não? Rapaziada, ele nem come O Joe, pelo amor de Deus, hein Esperei tanto por esse momento, ó, tem outro lock lá Rapaziada Espero que só tenha mais um. Se só tiver mais um, aí a gente vai brincar com esse lock. Tipo, aí a gente vai trocar uma ideia de perto. Ou tem dois em jogo? Tem dois lock aqui. Well, nada. Viu alguma coisa? Nada também. Procure mais. Eu vou por aqui. Pega esse lock por trás, tio. Bem na moralzinha. <risos> Cadê o outro lock? Ele já dormiu. Rapaziada, é, precisamos do segundo lock. Joel, lá está a saída. Ó, ó, ó, ó. Ó. Quem falou pro <risos> rapaziada, tá no dedo do olho dele. Vamos chegar ali de boa, trocar ideia? Bota pra dormir também. <risos> Rapaziada, isso foi rápido, hein? Você viu que a técnica do Joe tá ficando mais forte, hein? E eficaz! Tranquilo! Rapaziada, agora, agora o local é nosso. É tudo nosso. Totalmente nosso, tio. Ó, a gente pode correr à vontade. Abrir as gavetas e tudo mais. O gabinete tá simplesmente curioso pra saber. Se rola itens nessa parte O Caverneiro já pegou um cereal aqui, o Milk Bar é o quê? Vamos ver se a gente acha um choquito branco Versão limitada, você tá ligado no choquito branco Você já comeu o choquito branco Você tá ligado que ele é bom E é bom procurar ele Beleza, acho que não tem mais nada em jogo não nadinha. Tranquilo Caverneiros, vamos continuar então Ó É isso mesmo Olha aí, oh, o chocolatinho, ó. Oh, oh, a vidinha dele, ó. Ô, louco, a barrinha do não faz nada. Flipa pra baixo, então. Flipa. Ele tá rolando uma piscininha aqui. Fica aí. Como assim, fica aí? Chega, chega aí. Peraí, fica aí? Ô, oh, ele, é bem junto. Não liga pra ele, não. Ele, ele tá doidão. Que isso, jogo? Pula a roleta, tio. Não não. Vaza. Peraí, peraí, tio. Tá rolando os Williams do Resident Evil Remake aqui, tio. Como você consegue mexer tava ali. Eu não tava mentindo para você. O Joe, está de máscara já? nem vi ele colocando. Brasil. Eu não vi nada. Vasculha a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Rapaziada, <risos> chegar os instalador ó. Onde todo mundo cobriu com gelado com os instaladores. Vou dar uma chave de fenda no lock aqui. Ó. Volta bo para dormir. aí, jogo. E aí? O cara tá lá do outro lado, você tá dando gelo na, na espingarda? Tranquilo. Pera aí, Joguinho. Ô, oh, Joguinho, já? Ah! Oh, Ô, jogo, quantos tiros pra matar esse Loki? Um, sei. Beleza. Rapaziada, Essa foi por pouco. <risos> fica calma, ele. fica calma. O Loki caiu ali nos trilhos. Rapaziada, local altamente sinistrão turbo. Eles vão, vamos cair pra dentro do trem, então. Vap pra dentro. Flipa pra fora. Ué, você tá vindo? Ah, é. P -p Pode ficar tranquilo, rapaziada. Caverneiros. A L é boa no rolê. Ah. Você tá lembrando aí pra luzinha, hein? Oh, meu Deus! Ó, <risos> ó. Oh, oh. E aí? Vamos dar um jeito. Rapaziada, vamos, vamos trazer uma boia pra ela. Pressione bolinha X para voltar à superfície. Rapaziada, tem como mergulhar em jogar e já não curti. O não curte submerso. Ó, vamos ter que passar por aqui. E aí? Rapaziada, é, eu vejo mais debaixo d'água do que aqui em cima, hein? É verdade. Será que o Joe, o Joe pega aqui? Ah, ele tá aqui, ela tá junto com o Caverninha já. Tem que abaixar mais, marca. Ó. Tranquilão, Ali. Ó, oh, ó, oh, tem uma paradinha aqui. Pega aí, Joe! Ô, oh, Joe! Não tem como pegar não Rápido! Peraí, antes. É, olha, ainda funciona. E me Talvez dê pra usar isso. Ó, oh, barrinha amarela A gente tem que levar alguma coisa na barra amarela ali Beleza Temos que achar algum item no local aqui Ó, ó, ó, tá rolando uma paradinha aqui Altamente escuro esse jogo, hein O caberninho vai ter que clarear um pouco aqui vocês você vai conseguir a parada não É bom o caberninho dar uma clareadinha Ó, oh, ele tá ali, ó, oh. ó Derrapa. Será que ela sobe aqui? Na moral? Sobe. É? Pera é okay, okay. tá rolando os um batimentos aqui? Okay? Ó. Okay. Oh. Fazer, um ajuda o outro, hein? Aí ele vai trazer alguma paradinha pra nós aqui Ó Escada do amor Dropa Beleza okay. pois é agora que vai começar o Street Fighter, hein Vamos somente Ó Não tem como Passar então a gente vai ter que entrar por ali mesmo, que é o único caminho que nos restou. Bom, vamos sair daqui. Park Street. Não tá ligado, hein? Ó, tira foto desse mapinha. Caso você fique perdido aí no, no, em Boston, hein? Vamos ficar esperto. Beleza. Vamos subir essa escada misteriosa.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 Vamos ficar esperto, o cara está altamente forgado. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Que? Nada, é só. Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque, é bem legal. <risos> pois é, top mesmo, hein? Ó. Tem até uma cutia de asa ali, ó. É okay. Oh, meu Deus. Tranquilo, Joe. Por que você não me leva de volta com a tomar Se ela pudesse fazer alguma coisa, que te de comer. Bom, talvez ela esteja melhor agora. não quero te Ela é muito mais dura do que você pensa. Não estou escutando nada de outro. Beleza! Caminho... Me parece ser esse aqui. Não, acho que voltamos, hein? Deu uma volta na Pedra Benta ali? Uh, Oi, amigo. Ó, oh, ó. Oh. Só porque o Caverninha falou que não tinha item perdido, hein? Tá, tá rolando uns itenzinhos de vez, de, de vez em quando nos locais ali. Tranquilo. Deve ser nessa caixa d'água do amor, que só pode, olha é lá, ó O jogo Beleza, vamos tentar A gente já foi pra esquerda aqui Será que tem esquerda? Esquerda? É ó, tem esquerda esquerda, hein o jogo Pulou o tronquinho. Uau, olha! O que foi? Como é que é o negócio? Vagalumes. Digo, vagalumes de verdade. É, eu percebi. Curtiu? Bora! Ah, desculpa. Eu. Desculpa, eu me perdi por um segundo. Sobe aí, deixa os vagalumes. Ah. Rapaz, a gente tem que subir aí. Vamos ter que subir na paradinha ali? Deixa eu subir pra ver. Ó, oh, meu Deus, é a tábua ali, ó. Gigante encostada ali. Tem um pedaço de pau aqui também. Com tesoura? Nossa, propício, hein? Esse é propício pra aplicar cérebros. Melhor as armas de corpo a corpo para eliminar inimigos com um único golpe. Porém, a atualização tem usos limitados... Ela acabará quando a durabilidade se esgotar Rapaziada, até que é bom, hein? Dura mais do que uma porrada E é. parece que mata com uma só Abreu. Beleza, a mina tá aqui em cima? O L, você vai subir aqui? Porque me parece que eu tenho que pegar aquela tábua do amor ali Rapaziada, anota no seu caderninho de sobrevivência Tábuas do amor são altamente importantes Cadê L, tio? Rapaz, eu tenho que deixar aqui, voltar e pegar, porque ele não é igual a Tess. Vamos ficar esperto, que daqui pra frente vai ser mais hardcore, hein? <risos> Ó. Agora lá vem pela trinha. E aí, jogo? E pra onde a gente vai agora? Tem como jogar? Vamos ali lá. Beleza, já atravessamos. É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas não nunca estive aqui ah. pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então vamos conferir. Vamos, vem. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Oh, oh. Olha onde pisa. É uma boa queda. Beleza, garrafinha. Tá rolando locks por aqui, hein, no local. Calma já escutou uns rugidos do amor? Ah! Ó, vamos com calma. Merda, afaste-se. Será que de pé ele escuta? Vai lá e vê! Ó, tem item ali, tio. Eu acho que é papel bento, hein. Vamos devagar aqui, na moral Estiquei o bracinho oh, Não rela é ela não, hein, é jogo Nossa senhora Deixa o cara ali, vamos sair de boa, ô L Ó, oh, tem uma porta aqui já Por aqui Isso agora acho que dá pra andar mais Rapaziada Casa de boa A gente deu a volta, hein Tranquilo, abrimos uma porta. Itens, mais itens. Beleza, agora a gente já tem suficiente para aumentar o máximo da energia. Ou o máximo da vida do mano Joel. O que é muito interessante e legal. Me dá um tempo. Me dá um tempo? Calma aí que eu vou coletar tudo isso aqui. Ó. Um gavetão. É, itens nesse game... É de extrema importância, pelo jeito Tem que coletar E ir fazendo os suprimentos oh, Ao decorrer do game E o que que acontece? Já fizemos a limpa Agora a gente pode flipar para baixo aqui O Joe pula, tio oh, Não tem dessa não Vamos abrir isso aqui oh, Precisa da faca Vamos fazer uma faca do combate aqui A faca perfeita pro combate a gente vai perder a faca, mas com certeza deve ter uns itens super profissional ali dentro. Muito bem. Ó. Legal. <risos> curtiu, né? Ele, Rapaziada, ele tá curtindo. Ó, tinha 15 já de proteína, já no bolso. Nossa senhora! Munição para mini escopreta. Pra espingarda benta. Essa espingarda aqui é altamente precisa na área de bicudos. É um tiro só. Já deita os locos. Merda. Tá emperrado do outro lado. Aqui. Me empurre Não, não, não, essa não é uma boa ideia Eu não consigo empurrar você, como vamos passar pro outro lado? Vai, tia Ô, Joe, deixa a mina passar ah, Tá bom, vem cá Me dá o pé Agora você abre ah. o portal, tá? Só isso ah. Certo Calma, calma. Oh. Certo. Ok. Tadã. Pois é, essa, essa ela é a truta, hein? Ah, obrigada. Peraí, peraí. Oh, meu Deus. Pega o, o, o pau Bento aqui, tio. Furadouros. Beleza, já estamos em uma área mais sossegada. Musiquinha do amor.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 Estamos com esse pau bento, bezedouro, bicadouro do amor que destrói a cabeça dos locks. A ele está se tornando mais profissional e já está começando a pular os muros. O jogo está ficando cada vez mais interessante. É super sinistrão, muito escuro em algumas partes. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês puderem, compartilhem o vídeo para ajudar e trazer novos caverneiros para um novo horizonte cavernal. O que, é que acontece? Te vejo na próxima!